Você já parou para pensar que o sentido De viver é morrer? Certa vez Jesus disse que Se o grão de trigo não morrer Então ele não poderá dar fruto Ele estava se referindo à sua própria morte Ele doando a sua vida Então a gente poderia Receber em nós a vida que Nele estava. E esse exemplo a gente Também pode encontrar na natureza Porque as plantas também precisam doar Suas próprias vidas para que a gente Tenha a nossa vida corporal Por exemplo, a nossa vida física na natureza a gente também encontra algumas espécies de insetos, por exemplo, em que o macho, após fecundar a fêmea, ele acaba entregando a sua própria vida de alimento para que a fêmea venha poder gerar o filho que está no ventre dela. E nos dias de hoje a gente pode perceber que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar o propósito de vida delas. Talvez porque elas ficaram muito cercadas de proteção, para que elas não venham morrer, para que elas venham ter mais segurança, sendo que, na verdade, o propósito de vida que a gente encontra também consiste na nossa própria morte. Como exemplo, a gente pode ver a quantidade de pessoas que se recrutaram voluntariamente para poder participar, por exemplo, da guerra na Ucrânia. O que, que leva um ser humano a encontrar propósito nisso? As pessoas estão procurando sentido para entregar suas próprias vidas. Ou seja, as pessoas estão procurando causas às quais elas possam morrer. E muitas pessoas se fazem essa pergunta, para que, que eu devo viver? Qual é o propósito da minha vida? E a resposta é muito simples, o viver é morrer. Isso quer dizer que viver não é se proteger, viver é se doar, viver é se entregar por um propósito que Deus estabeleceu para a sua própria vida. Você já encontrou qual é o propósito da sua vida, por qual causa você estaria disposto a morrer? Jesus entregou a sua vida para o Pai de maneira que ele foi semeado sobre a terra para poder dar muito fruto. E diante da vida que ele gerou em nós, a gente tem a opção de poder entregar essa vida para que também ela possa vir frutificar e eu decidi entregar a minha vida em pró do reino de Deus, em prol desse reino celestial, da minha vida se for necessário, a minha vida física para que esse reino espiritual venha prosperar. E você, qual foi a sua decisão pelo que você estaria disposto a perder a sua vida? Faz um comentário aí no vídeo dizendo o que Deus tem falado contigo. Talvez a pergunta seja, o que faz sentido para você? Se você gostou desse assunto e gostaria de compreender melhor a respeito dessa questão de propósito, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!